E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vamos assistir algo Deixa eu dei uma olhadinha, primeira pessoa, que coisa maravilhosa que é, bom GTA da Franca, deve ser querem fant... que? É um remake, certo? Porque o jogo é bem legal E o negócio é o seguinte, vai assistir aqui um Totalmente remasterizado. Era uma missão, tá? Se eu não me engano, acho que é a primeira missão. E, cara, o jogo tá em primeira pessoa. E os dedos, é bem legal a arma, assim. primeira pessoa, simplesmente sinistro. É o vídeo que eu. É o primeiro que eu vejo em 2020 Acho que eu não, não, não cheguei a ver. Tá muito louco, então. Até o final. Galera, eu tô fazendo uma estatua aqui, ó. Se você não me segue no meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo. É SinataGplay. Então segue segue lá beleza eu sempre posto... é um valeu não... sempre posto você lá no instagram beleza então se você quiser mais tá, tá na descrição como o vídeo original também beleza e é importante que você comente o vídeo é importante que você like que assim você ajuda o canal então vamos dar o play para ver como é que tá essa maravilha é muito bom. GTA Sanders. Os desesperados. Não tá com aquele gráfico como eu costumo mostrar aqui. Assim. Tá, Mas tá legal. Vamos ver. Ó, o CJ tá desse lado aqui. A minha câmera tá cortando ele. Mas, mano, ó, você pode ver que ele tá bonito. Tá bonito o jogo. Tracos. Olha o... O aqui, mano, do CK, Mas a parte em primeira pessoa. Tô muito. Tô muito zonela. Não, não, não. Não, não. Não, Sei, velho, eu não sei se Los Desesperados é a primeira missão do jogo. Sinceramente eu Olha os bugs no pé do cara lá, ó. Vamos lá. Tá dentro da casa do CJ, né? I know, but I got a lot going on right here in my own hood, man. And I mean my brother promise. Cara, você vai olhar assim você vai falar assim, cara, GTA V. Alright, I hear you. I got your back. Tá dando uns bugzinhos no o pé. Ó, é? oh, okay, vamos so ver. Ó, right, oh, em primeira pessoa, velho, olha que louco. Caraca, o pau tá quebrando. Ah, luz desesperados. Olha ah lá, lá, olha isso. Luz desesperados, acho que é aquela missão quando os caras invadem, né? Praticamente a penúltima missão Olha lá, começa aquela Tudo pegando fogo, a galera roubando E... Trocando tiro e tal Não é a primeira missão não Mas olha o gráfico como é que tá Você viu cara, o CJ em primeira pessoa, que louco velho! Vamos ver na, na prática Ó, tá bonito Fala sério, tá bonito, tá muito lindo Ó, a moto do policial pegando fogo Carro do policial pegando fogo é o do o jogo, nem é nem instalado, mano. E o cara Call se jogou, O <risos> Que <risos> ele se questions. jogou. Mano. What? Oh shit, primeira pessoa, you galera. Oh. Sure thing, Caesar. I to him. Thanks, o cara amazing. tá uh -huh. Recrutando ali os. Mano. Los Santos tá toda zoada, velho. isso, cara. Não é isso, cara. Não é César. Que, que significa Carnales? É um palavrão? Ah lá, o CJ tá com du duas o Uzi Ui, com na mão, mãos. duas metraca. Não é uma Uzi não. Okay, check it out. We're going to have to work our way through this neighborhood to get to my house. If we stick together. Those vagos pendejos won't stand a chance. Watch your backs, amigos. Hasta la muerte. Hasta la, Hasta la muerte. Parte. Ah, é aquela missão que você joga fogo no no, no hotel? Hey. Olha lá, mano. Olha isso, cara. Que louco, velho. Olha lá, olha lá. Olha a mão do CJ ali. Perfeita, velho. Perfeito, mano. Ficou muito louco. Ó. Por que no GTA V não tem, né? Essas duas... Você poder pegar as duas pistolas assim, ou... Ou já tem, eu não sei. Eu não entro no GTA Online e faz... Ó! Oh! Que louco, mano! Ficou muito top, close. Ficou muito top, mano! Não, essa missão não é aquela que joga fogo no, no, no hotel, não. Essa aí é... Ó, oh, ele é agachando, ó! É realmente uma das últimas missões do jogo. Olha isso, que louco. Nossa, ficou muito top. Quando ele toma a tira, ele dá um... Ali é o gráfico da, da arma, né, mano. Como é que essa arma não tem, não tem GTA V? Vamos ver o proceder da missão. Mano, eh? ah, ficou louco, né? This is where it gets tough. Luckily, we have a the hey, that's a rocket launcher, man. We'll bring the National Guard down on us. Look around you, CJ. O cara com, the whole thing com is um moletom da Nike on, ali. Vai, o cara vai colocar. Oh, em primeira pessoa. Ó, oh, pistola, ó. Olha isso, mano. Louco, velho. É a desert, né, Hazard. mano? Gostava dessa arma, mano. Ela quando você deixar ela equipada no máximo. Equipada assim, né? Você vai atirando muito, ela vai melhorando, né? Rapaz, é dois tiros, mano. Pra fazer as últimas missões é a melhor arma que tem. Ó. É o coice dela. Shit, Hazer! Olha o moletão da Nike, Caesar, mano. Watch it! More vagos! They're coming over the walls! Olha lá, hein, galera, olha lá. Olha, aí, pega com as duas mãos assim, ó. Olha o recoil da arma, mano. Olha o gatinho, cara, que louco, mano. Olha isso. Cara, que show, mano, que show. Ficou muito bom. Fique isso! Estou com o vamos pegar esses Find mano. a new home, assos! Bagos on this hood! Burn as decas, burn! Caraca, tá. Olha lá, olha isso, olha que bonita essa Olha isso, velho! Colou! A mão do CJ ele tá meio com muito bom, mano. Right, that's the last Incrível, eu gostei. We need to get him to a hey, I'll take CJ, you done more Grove. I'll see you after all this down. Thanks, CJ. Good luck, my friend. Cara, com o moletom da Nike é muito bom. Então, galera, como vocês viram aí a missão Los Desesperados, está com uma modificação gráfica tá bem melhor do que a... Ah, antigamente, meu amigo. E o mais incrível de tudo, em primeira pessoa, a arma engatilhando, mano. Ficou simplesmente sensacional demais, mano. Comenta aqui acharam. como então, o vídeo original também. Bom, compartilha, canal. Obrigado pela moral, galera, e por assistir. Até a próxima.